Ouvíamos com muito agrado, sem nos animarmos ao menor da parte. Tudo aquilo era novo e muito emocionante para nós. Sentíamos-nos como diminuídos, fechados em face de uma sociedade para a qual nos reconhecíamos incapacitados. E admirávamos de que dela recebêssemos trato tão gentil, amistosas atenções, como naquele momento. Fomos atraídos para uma das esplêndidas galerias, onde se alinhavam as belíssimas estátuas-mapas. À frente de cada uma, a mesa de trabalho do operador. Vários iniciados ali se encontravam, fiéis ao nobilitante dever de servir a irmãos menos experientes da ciência da vida, mais atrasados na peregrinação para Deus. Alguns examinavam detidamente as minúcias da configuração a seu cuidado, outros estudavam apontamentos e instruções, enquanto ainda outros examinavam a fotografia dos despojos, esboçando mapas de futuros envoltórios a serem encaminhados para aprovação, etc., etc., e cada um, empregando nesse extraordinário ministério o máximo da atenção e da boa vontade de que eram capazes, fez-nos conceber o ideal do funcionalismo perfeito, côncio do dever a cumprir. Aproximamo-nos das estátuas. Era um mapa antigo, anterior ao suicídio. Surpreendidos, observamos serem esses modelos singulares, animados de movimentos e vibrações, tornando-se, assim, o tipo ideal a ser plasmado. Assim era que, pelas artérias, víamos deslizar em toda pujança e precipitação naturais ao corpo humano um filete de líquido rubro luminoso, indicando sangue com suas manifestações normais num corpo material terreno. As vísceras, tal como o sangue, eram traçadas por substâncias fluídicas, luminosas, sutilíssimas, translúcidas, como se para obtê-las houvessem de comprimir reflexos da luz delicada do luar. Quanto às cartilagens, o rendilhado dos nervos a carne eram igualmente representados por tessituras mimosas de cambiantes nível, jaude, róseo, respectivamente, o que a peça fornecia expressão de grande beleza. O pequeno universo do corpo humano, pois, com todos os seus pormenores, ali se encontrava ideado com mestria de verdadeiros artistas e verdadeiros anatomistas. Havia dependências particularizadas para os modelos e para os casos femininos. Jamais, em nossas observações, observamos serviços mistos, em quaisquer setores. Ao fim de alguns minutos, ouvimos que Rosália exclamava, traindo singular emoção. Com efeito, meus amigos, é um maquinismo magnífico. O homem terrestre deveria considerar-se honrado e ditoso por obter da inexedível bondade do Criador a mercê de poder fazer a própria evolução planetária na posse de um veículo assim. No universo infinito, existem mundos físicos onde o espírito que neles reencarna tende a arrastar ciclos de progresso, ocupando fardos materiais pesadíssimos, os quais, comparados a estes, seriam considerados monstruosos. Silenciamos, chocados, sem ânimo para divergir, encetando polêmicas tão do nosso agrado, dada a ignorância em que nos achávamos quanto ao palpitante e arrojado assunto. O nobre instrutor, porém, interveio, dirigindo-se a nós outros, risonho como sempre. Sim, é mais do que um simples maquinismo, meus amigos. É o próprio universo em miniatura, onde suntuosos fenômenos a todo momento se reproduzem pois, com efeito, sua natureza participa de muitas condições contidas na organização do próprio universo. É um templo, um santuário onde será depositada a centelha sagrada que emanou do Todo-Poderoso, isto é, a alma imortal, para que nele se alinde e aperfeiçoe na sequência dos renascimentos. VEJA O CORAÇÃO Órgão sensível e heróico, infatigável sentinela, destinado aos mais elevados serviços de uma reencarnação, é escrínio no qual o espírito localiza a sede dos sentimentos que consigo carrega desde a vida espiritual. Examinai o cérebro, aparelhamento prodigioso, joia só imaginada pelo excelso artista, tesouro inapreciável que o homem recebe ao nascer, sobre o qual agirá a mente espiritual, dele servindo-se para as novas aquisições dos labores efetuados. É um outro universo em miniatura, farol que norteia a própria vida humana, Bússola generosa em meio das trevas do encarceramento físico-terrestre. E o aparelho visual, que carreia para o cérebro a impressão das imagens, traduzindo-as em entendimento, compreensão, certeza, fato, não será porventura digno similar dos primeiros? Será nesse precioso relicário de luz que se acumularão as potências sublimes da visão espiritual, dosadas harmoniosas e sensatamente para o uso conveniente do indivíduo durante o estágio carnal, assim lhe facilitando as realizações que lhe competirem no concerto das sociedades humanas. Atentai, não obstante, nestes escaninhos auditivos, caprichosos labirintos que apresentam indubitáveis harmonias com os antecedentes. Tão bem dotados, tão perfeitamente dispostos, que permitirão ao encarcerado terrestre alcançar as mais delicadas vibrações, aquelas que lhe forem necessárias ao progresso, e tarefas que deverá realizar, e até mesmo, em muitos casos, a sutil expressão provinda de um anseio, de um murmúrio dos planos invisíveis. Porém, não é só. Eis a organização gustativa, detentora do paladar. Sutil, obscura, modesta, tão preciosa a qualidade do envoltório carnal, no entanto, Absolutamente indispensável ao gênero humano, a este auxilia generosamente, coparticipando do trabalho alimentar, fiel colaboradora da conservação do fardo precioso do corpo. Quão grandioso deverá outro sim parecer o labor da língua ao observador consciencioso, órgão que traduz ademais o pensamento da criatura encarnada, pela magia da palavra enunciada. Oh, como o homem seria respeitável se desse aparelho sublime se utilizasse apenas a serviço do bem, do belo, da verdade. É da complexa fibratura da língua que se desprendem as vibrações emitidas pelo pensamento, tornando possível o entendimento entre a humanidade por meio da palavra. É graças ao seu produtivo labor que se concretizam os sons das mais belas expressões conhecidas na Terra, tais como as doces promessas de amor, quando o coração entusiasta, nobilitado por alevantados projetos sentimentais, se inflama de ardentes aspirações as harmonias arrebatadoras dos vossos mais caros poemas, assim como as suaves nênias do amor materno junto ao berço em que adormece o querubim risonho. E também o nome sacrantíssimo do Todo-Poderoso nos ciclos férvidos da oração. Nenhuma peça inútil, nenhuma linha supérflua votada à na natividade. Todas as particularidades são essenciais, integrando todo o generoso. São indispensáveis à sua harmonia magistral, completam-se, correspondem-se, atraem-se, confraternizam-se numa beleza majestosa de atividades subsequentes e heroicas, dependendo umas das outras para a sublimidade de vistas do gracioso conjunto favorável ao equilíbrio do espírito que nele temporariamente habitará, qual a lâmpada sagrada em santuário eficaz. A natureza, meus amigos, que é a vontade de Deus manifestada sob a pressão soberana do seu divino poder magnético, tornou o corpo humano habitação suntuosa para o espírito necessitado da reencarnação, para o aprendizado que lhe cumpre no ciclo terreno. Pois ficais certos de que a finalidade da reencarnação é o preparo do ser espiritual para o triunfo na imortalidade, e não apenas para os serviços da expiação. Esta será a consequência do desvio da verdadeira rota, simplesmente, e existe unicamente pela responsabilidade do eu de cada um. O estado definitivo dos fardos humanos para a temporária habitação, daquele que se derivou de um alto divino, o modelo originado da vontade do sublime artista, penosamente evolutido através dos séculos, é a beleza. A existência de desarmonias no conjunto provém de que os espíritos que o modelaram a fim de nele habitarem, servindo ao próprio progresso ou a causas excelentes... Assim o desejaram, fosse por modéstia e humildade, fosse por comodidade e receio de situações perturbadoras, pois a beleza física, muito admirada sobre a Terra, torna-se, no entanto, qualidade perigosa em suas sociedades diante das tentações e excessos a que se vê exposta. Também muitas vezes a rejeitam, Preferindo o seu inverso ou a mediocridade de linhas discretas, aqueles que renascem espiando grandes erros pretéritos, pois não ignorais que o estado de fealdade, de anormalidade de traços, por não ser o natural, torna-se repugnante, penoso para aquele que o arrasta, constituindo provação. Vede estes modelos em tamanho natural. Ao reencarnarem, seus possuidores receberam corpos carnais assim, perfeitos, formosos, dotados de forças vitais e magnéticas que garantiriam excelentes funções orgânicas, saúde permanente, capacidade para as competições diárias. Nada faltou aos seus ocupantes senão a força de vontade, a coragem para lutar e vencer. O auxílio que dependeu da natureza para que vencessem, ela o forneceu com um invólucro carnal apropriado ao gênero de a que eram chamados a desenvolver, qual a armadura sólida de outros cruzados que pleiteassem a vitória do espírito. Apesar, porém, de todas as reservas concedidas pelo céu em seu proveito, não só faliram, furtando-se aos deveres para que reencarnaram, como até destruíram o precioso fardo posto em seu poder, tão bem dotado, aniquilando-o com o suicídio. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.